Uma ideia bacana aqui que o Sidney teve né Sidney é o, o supervisor aqui que cuida da piscicultura aqui do outro meu cliente que chama Sidney também é que, que eles fazem a raiz entope bastante a parte da aquaponia né porque a planta cresce demais então o que, que eles fazem eles acabam arrancando a raiz do peixe perdão acaba arrancando a raiz da, das plantas e fornece para os peixes comerem para vocês terem noção eu colocou esse aqui de manhã é três pedaços tá de raiz e ó como ela já ficou então para quem acompanhou o nosso vídeo de arraçamento parcial, substituição de ração por alimento natural, você acaba aproveitando os restos né, da sua produção de aquaponia para fazer o fornecimento de alimento para o peixe. Então, vira, fecha o ciclo, né? Você economiza na ração, você limpa a água, você fornece ração de novo para o peixe em forma de é, fornecimento parcial, tá? com alimentos orgânicos, e você ainda tem a rentabilidade... Do, do alface, do agrião, do resto das, das culturas Tá bom? Agora a gente vai descer lá pra baixo Então, pessoal, aqui a gente já tá na parte da aquaponia, tá? É, pra vocês terem noção Essa aquaponia, ela tá rodando é, Esses alfaces, essas culturas aqui São mais ou menos 30 dias, tá? Então tem aqui de 20 dias, 25 dias Os mais antigos são com 30, 35 dias E olha a beleza da cultura que tá aí pra vocês então a gente tem cebolinha, alface, tem agrião, tem rúcula e uma coisa muito interessante nesses nossos projetos de aquaponia é o seguinte, para quem já plantou é, isso na terra, sabe a dificuldade que é para colher. Então, vamos acompanhando aqui? Para vocês terem uma noção, aqui como ele fica na altura é, da pessoa, Fica muito fácil fazer a colheita. Então é muito simples colher. E o um melhor segredo. Esse alface, essas culturas aqui, elas são orgânicas. Então a gente é, acaba tendo um alimento mais saudável, um alimento mais puro. E o melhor de tudo, se vocês forem ver, não tem praga, não tem doença. Você pode pegar comer na hora, então é, não precisa lavar, Para você que é comerciante, olha Rafael eu quero comprar a cultura do Sidney, eu tô querendo trabalhar com um alimento mais saudável, direto do produtor, Meu, você não precisa nem lavar esse alface, porque ele é criado nesse sistema onde ele não tem contato com terra, não tem contato com bactéria, com protozoário, não tem, não tem contato com nada de doença inseto então é uma cultura muito saudável de fácil colheita e aproveitando a parte da degradação dos nutrientes do peixe, tá bom? E ele acaba ajudando na, na conservação da qualidade de água. Tá bom? Então era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem dúvida, deixa no, nos comentários aí embaixo ou liga pra gente. Meu nome é Rafael Foreste, eu sou zootecnista da Brasil Piscis. O nosso telefone para contato é 11-2021-5593 ou DDD11-2021-2372 é, 20 ou no contato arroba e para você que está com projetos para fora do país quer, quer levar a nossa tecnologia para fora do país a gente já tem um projeto na Angola, tá? então a gente está disponibiliz... é, tá disponível aí para fazer projetos aí para exportação para o mundo inteiro, tá bom? Obrigado, até mais! Cara, bacana! Oh, esse aqui é o Sidney, tá pessoal? Ele trabalha aqui na piscicultura é, do nosso cliente Sidney também Então ele que é o responsável técnico, ele só vai dar uma palavrinha sobre a qualidade das plantas Pessoal, isso aqui é uma, uma alface lisa, ok? Esse alface está com aproximadamente 25 dias E olha o tamanho e a qualidade desse alface As folhas são bem molinhas, okay? até não pegar quebra Então quer dizer, a qualidade maravilhosa